Is there even such a thing? Ooh, ooh, can we switch up all the rules? And imagine that you don't be darling. I'm just so fed up with these expectations. They weigh me down. My heart is begging me to get the hell out of my way. I'm gonna live inside the upside down. seus motoqueiros e motoqueiras, é isso aí, estamos aí para mais um vídeo. Eu fiz um rolê, uma moto que é meu sonho, essa moto cara, é uma máquina, é um fenômeno. É... E pô, teve muita coisa no rolê, mas quem tem moto grande sabe que é difícil você tá falando, é muito vento, requer muito da sua atenção, então para mim não tá fazendo barbeiragem, querendo falar desesperado gritando dentro do capacete, porque é muita adrenalina envolvida, de vez em quando eu dava uns gritos no vídeo de empolgação. Então é isso aí, sem muita, muita enrolação, vamos pro vídeo. Eu vou fazer uma adaptação, vou fazer um highlight do vídeo. Vou estar falando sobre o rolê e sobre a moto. Então fica ligado aí. Partiu? Let's go. Partiu! Olá, comecei tudo errado já. é século sempre... movimentação da BR E eles avisaram o segundo posto Porque eles avisaram o segundo posto O que acontece? Uhum. Leite pra gente Daqui a pouco eu vou explicar o porquê Que eles pararam a moto Se a gente tava né Até então tranquilo Ele não tá em alta velocidade Mas aí aí Caralho, os caras foram parados pela polícia. Eu passei. Mas os caras estão lá na Blitz agora. É agora esperar, né? Manda mensagem aqui no grupo. Vamos esperar. Manda né, mensagem no grupo. E do nada, pausei os caras passaram voando. Deu jaqueta aberta, capacete solto. gente tinha tirado a luva. Ai galera, não repite o não repito com isso, não faça isso, sai é igual um doido pra. Mas também eu tava com medo de perder o grupo. Entendeu? Não tava querendo me perder do grupo não. Aí eu tive que entrar em corredor, espremer, acelerar pra, pra pegar os caras. Mas. Deixa eu adiantar o Ficou só a foto da, da Blitz lá. Os caras são tão gente boa aqui, cara, que eles vieram pra tirar foto da morte. Pra eles é um troféu, né gente? Outra coisa em relação à multa é que aqui na Tailândia, quando eles mudam você, eles não tem esse negócio de colocar a multa no sistema, no número do, do, da, da, da placa do veículo. O que eles fazem aqui, eles pegam a sua habilitação e quase sua orientação. Você quer ir de volta? Vai lá pagar a multa você pega a sua orientação de volta. É, não tem muita noção não, é meio que sem noção aqui. Mas pelo fato deles de não terem as multas cadastradas no sistema, na placa do veículo. A forma que fazer vamos mudar aqui. perto do capacete agora eu saio. Oh shit, velho. So what happened with the bullies? You guys, just pay them? Oh, uh, no they took my life. Hey, they what they I do they do? They yeah? I just pass straight. Uh, yeah? Yeah. Well, guys, you you to... yeah. What happened with the bullies? Guys, just paid them. Oh uh, no, they took my life. I just passed straight. Yeah. Yeah. to you you, you you yeah. Let them be. You He was in front of me, so I they stopped him. He, the guard was right in front of him, so I just went you on his. You? Yeah. Uh, I, I thought I should do that as well, but then uh, it's like with those. <laughs> Um cara já foi morto para fazer essa Really? Yeah, Sim, os shit. É tão o eles Eu A vida é eu sei. É. isso mesmo. Levaram nossas habilitações, Eles, pelo menos, aqui. Eu passei like, uh, na a e no final do dia a gente tiveram que voltar lá depois de uma hora aí pra pegar a multa. A multa aqui ficou na faixa, essa multa aí, que a gente ficou na faixa dos R$ 25,00, uns R$ 504,00. Deixa eu ver quanto aqui tá, R$ 25,00 lá. Faixa R$ 25,00 lá. R$ 60,00 ficou a multa. Né? Pelo, outro lado, uh. pelo, outro lado, uh. pelo outro lado ele está com a BMW tá? mas a BMW tá, ele tem menos de mil km /h. então ela ainda está com o limitador não passo final de 1.000 RPM então ele estava tá bem limitado tá? acho que ela está dando o máximo de da Triumph, a Street Triple, a 7.65 com MT-09, quem você acha que vai dar cor em quem? Eu tenho muita dúvida que MT-09 é muito forte, e eu quero pegar os dois modelos novos, eu tinha combinado com esse meu amigo aí, o Jeff, pra gente fazer o vídeo da, comparando as duas, como eu tenho acesso a, a Triumph, eu ia pegar a Triumph e colocar lá da lado do MT-09, para ver quem anda mais, né? Eu quero saber de vocês o que, é que você acha, deixa no comentário aí. Olha o tailandesinho vindo ali ó! É meu irmão, pau! Seguro menino! Vamos chegar no sinal, né? Sinal você sabe, né? É tentação! Ah, né? tá, estamos virando a cabeça com o, papel, o papel do movimento capacete aqui. Chegamos aqui na cidade histórica da Itailândia, antiga capital, aí o Cara, dá uma olhada nesse Olha lá, os tempos antigos. Aqui tem história pra contar, rapaz. Que céu é esse, velho? Irmão, quem anda de moto? que Porque se você pega o dia quente. Cara, dá uma parada aqui pra almoçar. Pega um pouco a carcaça, dá um tá um sol, anjo, muita coisa. Bem, se você põe jaqueta, você põe calça. É, tá difícil, agora vamos lá. Se você pôr casco com proteção aí, que fica pesado mesmo. Alguns três. caraca, que calor é esse? Chegamos, graças a Deus. Essa máquina aqui, ó. Queria agradecer muito a galera da Kawasaki, a Miss Pop, a muito obrigado pela parceria. Descansou um pouco. Eles estão fazendo uma chance para manter desenvolver o canal, porque a minha realidade é diferente. Essas motos não são minhas, eu tô pegando elas para fazer os vídeos. Então, eu tenho muito que agradecer a Miss Pop, tá me dando suporte a, a, a, tá me cedendo as motos que eu já fui em outros concessionários o pessoal simplesmente negou a moto, tava nem aí quem você é, um cara estranho e querendo ou não, alguns vídeos no meu YouTube são um pouco arriscados, entendeu? Então os caras não vai chegar na mão de qualquer um e entregar a mão e deixar você fazer, fazer comparação de moto e velocidade, melhor, fazer pega no meio da rua, entendeu? muito a ela pela parceria pela confiança Porra, Libera a moto 600 Libera a moto 1000 triumph Kawasaki tem muita moto depois eu vou fazer um vídeo mostrando todas as motos que eu tenho de opção né um que opção que eu tenho de fazer vídeo para vocês escolherem para vocês mostrarem né, que vocês têm mais curiosidade para conhecer eu vou estar tá fazendo vídeo da moto entendeu então deixa seu like deixa seu comentário lá na sua cabeça É isso galera, deixa o seu like, deixa o seu comentário o Seu like vai me ajudar muito seu curtir aí vai me ajudar muito Pediu pra a galera porra Porque Eu tô indo até a Tailândia só pra estar tá desenvolvendo o canal Só pra estar tá desenvolvendo o vídeo, tá fazendo esse vídeo de primeira mão pra vocês Então, querendo ou não A curtir de vocês vai ajudar muito para tá divulgando o canal para tá estar expandindo pra mais pessoas Pra mais gente tá vendo e Vai me dar mais empolgação pra cada vez mais Estar focado 100% em vez de ser um plano B, o YouTube vai ser um plano A, então eu conto com o celular, valeu? Mas uhum. acho que tem mais um sinal aqui. Eu acho que o Adam vai passar por aqui, que faz errado o Tem mais um sinal... Olha as mostras. Teve um vídeo anterior que eu falei besteira, o Adam acelerou agora. Ele um não pode acelerar mais. porque uhum. o motor não Isso esquentou aí. o suficiente. Tudo errado, tá falando besteira. Ele não obedece. Falou, é. A moto dele não tá acelerando porque a moto dele é uma moto nova e tá com limitador. Ah, tá vindo neutro, então deixa acelerar não, é. entendi. 10 segundos, é. vamos lá. Entendeu? Então, tá com limitador porque a moto tem meio mil quilômetros. Passou os mil quilômetros, sei lá. Vinha a onça, Olha lá. Só não tomei couro, ela tá com... 2019 ah, Galera, então é isso. Vou encerrar o vídeo por aqui. É duas vias só e tem essa de quatro vias não é paga entendeu? só que moto não pode andar ali como é que a gente com moto 600 mil moto grande vai estar tá andando uma via que é mais estreita e bem mais perigosa então aqui eles proibem que as motos andem que as motos andem essa, essa vai bem.